Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo eu vou ensinar a vocês a fazer qualquer calça sem precisar de molde então se você quiser aprender a fazer qualquer modelo de calça sem precisar de molde você tem que ficar aqui e continuar assistindo ao meu vídeo eu fiz uma calça no modelo Saruel Olha que gracinha que ela ficou, eu usei uma liganete que vocês encontram no site da Rosa Tecidos e Aviamentos. Se você quiser adquirir este tecido para fazer a calça, é só você entrar no link aqui da descrição, ok? Então se você quiser aprender a fazer qualquer modelo de calça sem precisar de molde, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então hoje eu vou ensinar a vocês como fazer qualquer modelo de calça sem precisar fazer a modelagem. É bem simples. Eu vou utilizar aqui para fazer uma calça. Ela é de liganete, tá? É calças mais certinhas, calças de alfaiataria, calçadinhos. Dá certo? Dá certo. Só que não fica um caimento perfeito. Então, eu aconselho vocês a fazerem sempre é, este tipo de, de modelo aqui que eu tô trazendo pra vocês com calças que tenha elasticidade, tá? Com calças mais de malha, leggings, esses tipos de calça fica mais certa, tá bom? Mas também dá certo, assim, com calças de tecido plano, só que você vai ter o trabalho depois de colocar uh, ou zíper ou botão, então você não pode se esquecer desses detalhes, Tá? Esse tipo de, de vídeo que eu tô trazendo pra vocês aqui, dá certo tanto pra calça, como pra vestido, como pra saia, blusa, enfim. É só você tirar o molde por uma peça que você já tem. Então, você tem uma calça que você adora, vou fazer uma igual, é muito simples. Você, se você tem uma calça, vamos supor que você tem uma calça de malha que você adora, e você quer tirar ela no jeans... Fiquem atentas, porque quando não é o mesmo tecido, não vai ficar igual, tá? Então, sempre fiquem atentas ao tecido. Procurem sempre fazer do mesmo tecido, ok? A calça que eu tenho é uma calça de liganete e eu vou usar esta liganete. Eu adoro essa calça que eu vou tirar o um molde pra vocês aqui. Ela já tá até velha, gasta de tanto que eu uso ela, tá? Ela é uma calça de liganete o modelo dela é aquele modelo Saruel. Então, ela é cortada na dobra do tecido, este modelo de calça, tá bom? Então, eu vou tirar a partir desta minha, mas aí você tira a partir da sua. Dobrei o meu tecido ao meio, aqui, ó, ele está na dobra do tecido, vou tirar frente e depois vou dobrar novamente e vou tirar costas. É, a calça que eu tenho, ela tem bolso, mas eu não vou por bolso, não tem necessidade de bolso pra mim, então, eu só vou tirar a calça mesmo, então, você vai pegar aí a sua calça, que você vai usar como molde, e vai dobrar ela ao meio. Isso tanto faz, mesmo que a sua calça não for no mesmo modelo que a minha, que é Saruel, e ela precisa ser do... é, cortada na dobra do tecido. Você vai fazer isso pra tirar a frente, e depois você vai fazer pra tirar as costas. Então, eu dobrei, olha, aqui está o lado da frente da minha calça. Então, eu vou posicionar aqui, olha, aonde tem que ser na dobra do tecido, ó. Aqui o cós eu vou cortar separado, então, eu dobro ali pra dentro, tá vendo? Ela tem bolso, mas eu não vou tirar o bolso. Acerto a frente, que aqui é a frente da minha calça, tá? Depois, eu dobro ela com as costas e tiro as costas. Então, é assim que a gente tira quando você vai tirar modelagem por uma peça que você já tem. Tá? Então, é só você cortar, deixando uma margem de costura aí de um centímetro. Como eu tô trabalhando com malha, eu vou costurar ela na overlock, mas se você não tiver overlock, não tem problema. Você vai... E for malha, né? Você vai costurar no ponto zigue-zague da sua máquina reta. Então, é só cortar aqui, tá bom? Tirando a frente, que a minha no caso é na dobra do tecido, se a sua não for este modelo que é na dobra do tecido, você vai cortar duas vezes a frente e duas vezes as costas, ok? Tá vendo? Aqui, aqui está as costas e também já tirei a frente. É uma calça, eu tirei ela bem grande, vocês estão vendo, que eu quero que ela fique bem larguinha no corpo, tá? Tá vendo? Com a minha, como ela é saruel, olha, ela já é tirada, ela não tem costura, ela só vai... A gente vai colocar aqui, vai costurar agora, tá? E aí, o cos... Co, lógico que eu não posso cortar um cos na medida que eu cortei a minha calça, porque... Vai ficar enorme, não vai me servir. Então, eu vou tirar a medida da minha cintura e aí eu vou cortar uma faixa reta dois centímetros menores do que a minha cintura. Aí eu vou franzir a costura aqui, né, da minha calça para poder encaixar no cosmo, porque ele vai ficar bem maior o cos da calça do que o cos aonde vai ficar na minha cintura, tá certo? E como ela tem elasticidade, então, a gente não tem esse problema de vestir, né? Então, porque vai servir normal. Se você tiver o quadril muito largo, então, o que, que eu aconselho você a fazer? Corta o cos na largura do seu quadril, tá certo? E aí, você encaixa aqui na sua calça e aí, em vez de você cortar o cos na largura da sua cintura, onde vai ficar, você vai cortar um elástico e vai colocar esse elástico por dentro. No meu caso, não vou colocar elástico, não precisa. A minha calça, a que eu estou tirando o molde, não tem o elástico, tá bom? Então, não tem essa necessidade, mas se você tiver o quadril muito largo, você faz esse processo. Agora, a gente já vai montar a calça, eu vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vou passar uma costura pela lateral e pelas entrepernas, fechando a nossa calça. E já vou também cortar o meu cos aí reto, como eu falei pra vocês, na largura da minha cintura, tá certo? Se você não tiver overlock, não tem problema, você vai costurar... No ponto zigue-zague da sua máquina doméstica normal. Se você tiver overlock, vai pro overlock. eu vim aqui, então, mostrar o resultado final da calça pra vocês, olha. Como eu disse, esse tecido, olha, eu coloquei, tá vendo? O cos. No final, eu fiz o cos mais fininho mesmo, tá? É só cortar, então, uma tira, que nem eu falei, costurar aqui, ó. Fica todo franzidinho a calça e olha como ela fica uma graça. Essa calça, ela fica muito confortável. Este modelo de calça, tem muita gente que não gosta, que é aquele modelo Saruel, olha. Olha. Ela fica com esse saquinho aqui na frente, tá vendo? Eu adoro calça Saruel, não me julguem. É, eu tenho até calça jeans Saruel, que no caso nem está mais Saruel porque eu engordei, mas eu tenho. Então, eu amo calça no modelo Saruel, mas eu sei que não é. Na verdade, eu sei que é a minoria que gosta. E esses balanços que vocês veem na câmera é a minha gata se esfregando no tripé, tá? Deixa eu pegar ela. Então, eu sei que não é todo mundo... Na verdade, eu sei que a maioria não gosta de modelo saruel, né? Mas eu adoro, gente. É uma coisa muito confortável. Se você vestir... E eu acho bonito. Todo mundo acha feio, né? Eu acho bonito. Aqui na barra, olha... Se você não quiser fazer a barra... Como eu disse, não precisa. Porque ela não desfia. Mas eu peguei um pedacinho do mesmo tecido. E fiz como se fosse um punho, tá vendo? Olha. Só para dar um acabamento melhor. Gente, amei o resultado... Tá, é, Confesso pra vocês que esse modelo de calça são os modelos que eu mais uso e com este tecido, então, aquela que eu tirei o molde, ela tá velha de tanto que eu uso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.